Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando 5 Países Fictícios. Mas, antes de começar, gostaria de dizer que você também pode mudar seu país, basta entrar no servidor do Discord que criei, link na descrição e no meu comentário fixado. Então, vamos ao vídeo. Após a Era de Ouro da Colômbia e sua monarquia, a Colômbia decidiu se expandir. O primeiro alvo era a Venezuela, que havia colapsado. Que deixou mais fácil a conquista e a anexação. O segundo alvo era o Equador. A Colômbia havia lhe enganado, dizendo que iria formar a Grande Colômbia. Então, o Equador se uniu à Colômbia. Os próximos alvos eram as Guianas. A Colômbia sabia que ela teria que se preparar, já que ela iria lutar contra quatro países, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Amapá, que estava independente após ter ocorrido uma guerra civil. Então, em 2046, a Colômbia massacrou as Guianas e assim surgindo o Grande Império da Colômbia. Depois da Independência, em 1922, a Turquia virou uma monarquia constitucional islâmica. Em 1999, a Turquia começou seus ataques no Iraque, dominando-o no fim de 1999. Em 2001, o Império começa um ataque no Líbano e Síria. Em 2007 entra em guerra com a Palestina, Jordânia e Israel e esses são dominados. Começa então a Terceira Guerra Mundial em 2012. O Império fica do lado dos Estados Unidos e vencem a guerra. Porém, o Império Turco se dissolve e fica só com o território turco e com Chipre. Ela está em grandes crises e logo logo ela poderá não mais existir. Durante um enorme conflito na América do Sul, o Chile, com o apoio de uma resistência peruana contra o governo socialista recém criado, criaram uma aliança, e com uma invasão bem sucedida ao sul, conseguiram avançar e ocupar todo o território peruano, e dali em diante formaram uma só nação, o Chipre, sendo o segundo país mais rico e poderoso da América do Sul. Faz parte agora de uma aliança econômica e militar sul-americana, criada para impedir o início de possíveis novas guerras, a Asa. atualmente. Todos os países da América do Sul fazem parte da aliança, exceto a Venezuela. Os animadores youtubers e mapers de Balls quisaram criar seu país e em 2021 declararam a independência de Rabisco com seu imperador Zuelli de Amesburgo, mas foi anexado em 3000 pela nova ordem do Nia, dando fim à pequena nação. Entre os tempos da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo, liderado pelo impopular Tesar Nicolau II, enquanto a Rússia sofria uma ofensiva de gorlice -Tarno, os camponeses e soldados instalados na Ucrânia em postos de culturas ucranianas se revoltam contra seu um governo. Em 19 de fevereiro de 1917, em meio ao caos da Revolução Russa, Vladimir Povolt, grande figura da libertação, tem uma reunião com Kaiser Guilherme II onde o mesmo grande apoio à Revolução contra o Império Russo. E, quatro dias depois, de dia 23 de fevereiro de 1917, a Ucrânia oficialmente declara a independência e se autodenomina como República Constitucional da Dacia, que durou apenas quatro meses, pois em maio, a Rússia ocupa a parte oriental da República. Enquanto isso, soldados ucranianos instalados em Kiev, junto ao general alemão Fritz Vongolon, são mandados a Kharkiv. Onde acontece a Batalha de Kharkiv com a vitória ucraniana, pois além de apoio de forças alemãs, os soldados russos estavam cansados e desatentos, assim desocupando a Dacia. Em 1917, a Rússia faz um armistício e sai da guerra, e a Dacia aproveita isso e ocupa a cidade de Rostov-Bidom, onde a Rússia não pode fazer nada. Em 1931, a Dacia, agora comandada pelo ex-general alemão e presidente-eleito em 1929, Hans von Schott, comando uma série de reforma chamada de Fjölkhov Fabulosas onde é chamado deste nome porque fortaleceu muito a Dacia em relação aos países da Europa Oriental e isso irritou o comando de Stalin pois o mesmo já tinha preparado uma linha para a invasão da Dacia e em 12 de janeiro de 1933 a Rússia se prepara e invade a Dacia conseguindo vitórias importantes em Donetsk e Daniprop assim conseguindo chegar em Kiev matando o presidente se declarando o fim da Dacia.